Cadê a Não sei oh, O que? Ela vem pela chaminé? Ah! Rapaziada, estamos de volta aqui com o nosso querido amigo Mano Sebastião O que, que acontece? Melhoramos as armitas Mas não temos vida e nem munição Rapaziada, é coisa normal O jogo é assim e vocês estão ligados O que, que acontece? Ó, bico dá essa, essa porta dupla aqui e pode vir qualquer coisa aqui, o cabelo tá preso. O que é mentira? Pode ser... Vale isso? Olha o estilo da Dorma Craigs. Yeah. Doramo Craigs, eu te dou a putuelada, hein? Robicuda, oh, hein? Rapaziada, ser, será que ficou com o bico dessa logo lá embaixo? Vem, tia, vem. Não vem. Ela tá vindo. Será que ela sobe meu, meu cérebro por aqui? Posição de ataque, hein? Ó, oh, altamente peçonhenta. É. Rapaziada, só que essa loca não pode sair da, da jaulinha. Hoje tá de boa. Tá de boa. Daquele jeito. Ah, ó, chamou o buraco grego aqui. A gente tem que descer. Uhum. Você baixa. Cuidado aí. tá dando as picadas, tio. Beleza. Rapaziada, a Locke tá dentro da jaula. Ó, oh, pode ficar tranquilo. Ó, Oh. Cuda, hein, tia. Pelo amor de Deus, hein. Tá, ó, mais munição no peito, hein. Pela ordem. Sai de perto, hein. Tranquilo, rapaziada. Tem um, um, uma manivela só aqui. É a verdade. Ó, a gente tem certeza dessa portinha grega. Vica, boi. Abre. Ah, agora é branda de boa, Ó, oh, tranquilo. Espera oh, aí, tia! Oh, Rapaziada, tá rasgando, hein? Você oh, vai... Ba... Abaixa, tio. Oh, tio, abaixa o pescoço. Ah, mas ela tá vindo. Oh. Vai tomar no caneco. não olha para trás, hein? Oh, meu Deus! Você vai... Ba... Corre, tio. Corre, tio. Deixa de fumar esses charutos Benjamin. E começa a correr de verdade. O é o negócio? Rapaziada, é aqui, ó, ó, monta nessa cadeira de rodas, Sebastião. Oh meu Deus, gel verde! Ah, Sebastião, corre, é, Sebastião! Isso, pega e vaza! Oh, meu Deus, eu te... Ai, cãibra! Isso! O oh, rapaziada, aquele, aquele gel verde ali? O quê? Tira a mão, tia! Sai sua Loki! É isso! Isso! Mostra pra ela, Sebastião! Beleza, rapaziada, tá, tá, tá tranquilo. Ah! Ó, já tem um, uma caixa benta aqui com nada dentro. Cadeirinha, máquina de escrever. É altas caixas, ó. Um soco do baixa, quebra a porcaria inteira, tio. Mas matar o zumbi, que é bom, nada. Tranquilo. Rapaziada, tamo calmo. Vamos simplesmente passar esse corredor aqui. Vai lá e vê. Peraí, peraí, ó. ó, ó. Cheirinho de fósforo, hein, ó. Ô, fósforo. Beleza, já temos fósforo. O que mais? O oh, isso que bro Rapazinha, é só o fósforo Primeiro, hein Pô, oh, meu Deus, de novo Aí não, hein, tio Rapaziada Ó, oh, elevador, hein Elevadorzinho, hein Profissional Tranquilo Rapaziada, la lavanquinha, oh, vai, ó Vai parar o fogo Rapaziada, tem altas paradas aqui, hein? Altas. Como foi pra pegar isso aqui, tio? Não tô lembrado, não. Rapaziada, ó, estatuinha, gel verde, caixinha, cesta básica com chocolate e tudo mais, tio. Ah, oh, meu Deus, vai ter que pegar aquilo aí. Nunca. Tranquilo. Rapaziada, tem mais fogo aqui. Munição benta <risos> é, Será que um soco você baixa Sebastião quebra isso aqui não, tio? Tem que quebrar isso aqui para passar pro outro lado. Ah. É o elevador, o elevador desce aqui, ó ah. Rapaziada, é, é o elevador Bento, hein Não sei se vai ter como Tranquilo, rapaziada, ó, ó Manivelso Papi, bico Pô, Pagou um fogo, hein, na moral, na humilde O que? É ah, Espera tio É a tiazinha? Ah. O que? É? é ela Rapaziada, bomba Você baixa, ai ah, meu Deus Pegou, ah, tá de boa, tá tranquilo Rapaziada, o que que... Ah, é munição escopeta. Volta! Rapaziada, dá mais munição... Ei, seringa, tio, é nóis Rapaziada, valvuletas Rapaziada, Cadê a tiazinha? Não sei oh, vai... O que? Ela vem pela chabiné! Rapaziada, é natal mesmo, hein? Ela... O que? Ah, bomba! Vamos desarmar isso aqui, tá... dá tempo! Arroba. Os cabelos. você arriscou um pouco, hein? Rapaziada, será que tem como... tacar essa groselha na veia? Cadê Rapaziada. Rapaziada, o, o que? Eu tô passos! O oh, tia, pera aí, para com essas aracnofobias O que? Nossa senhora, você viu? O pote dela, rapaz, é o fogo demora para apagar Ixi, Olha, oh, tá ali, tio, vai Vou ficar brincando de pegar pega, tio. Oh, ó, apagou o fogo, hein, tio, agora, ó oh. Olha, já tá ali pela esquerda para pela, pela direita? Tô vendo umas muniçãozinha no chão ali Ó, ó, mas... oh, oh, muniçãozinha beta secreta aqui Mapi. Espera aí, vamos dar mais uma voltinha, que é essa aqui é básica, hein? O que é transformar? Akuma! Ah, rapaziada, vai dar Akuma do nada? Claro Beleza, pega aqui o, o, o pote Nelson Escada! Ah meu, vai puxar o pé ai puxa o pé, não um dia Rapaziada, ai, você baixa, dá um pulo aí, seu logo Rápido! É, tá bem, tá. O que fogo Beleza Rapaziada Nossa, ela vem de elevador ah. Rapaziada, será que é aqui que a gente tem que descer? Não. A gente tem que pegar esse buraco dela decente, é o único jeito de desse elevador para pegar as coisas beta lá, hein? Nada a ver. Rapaziada, vamos continuar aqui rapidão? O que, que acontece? Tem mais fogo aqui, hein? Ó, oh. tem que mexer aqui no, no charuto Benjamin's. Ó, oh. papi! gira o charuto. O que? Ela vem com o tigre! Ah. Rapaziada, você tá ligado? Essa tiazinha é só um abraço, né? Só dar um beijinho e já explode você. É, o Sebastian não curte ela. Tranquilo. Rapaziada, vamos... Ô tiazinha, peraí, vai, vai dar um pepirão? Não. Amizade! Eu tenho figurinha do Tasmania do Pegasus do Changmans. Olha, tá curtindo, tá de boa. Continua falando, caverninha. do Dragon Ball? Ela curte o Dragon Ball, hein? Ó, ó, que eu curtei, hein? Do Standardcats! Que legal! TV Globinho! Quero... Ela não curte TV Globinho! Ah... Oh, meu Deus, pera aí, tia. Tá brincando desse Zebate. Não tem como, hein? É que os itens, tio. Não, não, tá ruim. Oh, oh. Rapaziada, vai ficar os itens pra trás, hein? Pelo amor de Deus. Vamos correr. Essa tiazinha tia tá, tá na apetite pra lanchar o, o caverninha. O que que acontece? Ó, oh. bicou o Entra aqui dentro, tá tranquilo. Ó, oh, já entrou. O que? Fecha a porta. Fogo. Ah, oh, oh, meu Deus, e aí? Rapaziada. Tá charutando. Acha a válvula? Vou oh, ter um pegar aqui, Pegar? O que? Ah! ah! Meu Deus, ainda esbica essa válvula aí. Rapaziada, ó, zeramos. é de boa, gente. abre aí. Oh, Calma, tá, calmo. Tá, tá super de boa. Tranquilo, ó. Rapaziada, se livramos dessa... Ó, o quê? Ela de novo? Rapaziada, Spider-Man nível 2. Peraí, peraí, peraí, tem mais foguinha, hein? Vamos ver o lado que a é Loki vai. Ó, Loki vai para cá. Acertou. Tá rodando mais Bonivelso aqui, hein? Você percebeu que os caninhos do fogo ali Tem, tem a Bonivelso aí, os caninhos do fogo, o um caninho de fogo aqui O que é bomba? Ah, é, é, eu sou bom! <risos> Rapaz, deu certo, hein? Pelo amor de Deus, hein? Eu tô pegando, eu tô pegando missão, tio. sai de perto Rapaz, tem outro caninho aqui, hein? Ô Sebastião rim agora não, tio, pelo amor de Deus Ó, oh. ó, oh, oh, caninho, vape Será que tem mais uma missão grega aqui? Fala que tem Não. Ela, ela, ela tá comando, hein? Olha, vamos ter que achar rapidão, hein? Assim, Porque a é altamente venenosa. O que, Sebastião? Vai dar problema agora? Ah, oh, Isso! Abre! Uh, gel Verde! Antes. De... Ah, gel Verde, dá tempo E Pula! Uh, uh, isso, tio! Rola! Oh, não rolou, hein? Não curti. Volta. Beleza, rapaziada. O que acontece? Mais fogo, hein? Ó, oh, ó. Oh, Lavankelson. Vap! O que? O Sebastião, churrasco agora? Não! Catupiri. Dá volta, dá volta. Beleza. Ó, oh, mais uma aqui, tio Tranquilo Vamos procurar item, tio Isso Ah, meu Deus, calma aí, Tia Tá dando uns VAP, hein Tia não vale VAP não, hein Beleza. Rapaziada, procura item no chão aí Vamos dar uma olhada o Que bomba É de boa É de boa Tia Z, calma aí Rapaziada, tem uma Lavancation ali na esquerda Será que tem mais item aqui? O quê? Mentira! <risos> Rapaz, é agora, tio. Mexe essa lavanda. Ah, ai! Ai, ah, vai. calma, tio! Ixi! Eu tô de boa aqui! Rapazé, esperou, hein? Esperou! Ah, tranquilo! Rapazé, tem, tem só o que esperar. O foguinho sair. Sai fogo! Sai fogo! O fogo não quer acabar não, hein? Tia Zinha tá... Oh, meu Deus. Sou eu, tia dizer vou trocar ideia aqui. ó oh, ó, oh. Se você não me bater, eu tenho 3 jogos de Playstation 4 zerado lá em casa! Oh, meu Deus. Espera aí, eu não Playstation 4 não. É de Xbox, então? Cara, sim. Ah, Xbox, ela é, curtiu, Não. Oh. O que Oh, meu Deus! Ela não curte Xbox! <risos> o que? Nossa senhora! Você viu que um capoeira ali? Rapaziada, é pra ter morrido aí, pelo amor de tal. Rapaziada, e aí? Será que a vai descer lá e pegar os itens? Output transcript: peraí! que é ser super nintendo isso, sebastião. Aperta o 33 três. O três. isso, Ô meu Você você todo 2 em sebastião. Vai pra cima, rapaziada. Ó, pega a do do que caiu no chão ali. hein? É do hein. esperto, hein? É, do do do é, é, é, é não se preocupem, rapaziada. Tá tudo bem, tá tudo bem. Beleza, você o que que acontece? Descemos, hein? Ó, oh, peraí, peraí, a gente vai pra cima aí. Perdemos os item lá, hein. Quem você que você é? Oh meu Deus, peraí, tio Zé, agora eu não. Sei quem você é, você é? Seb I know what you crave. What you fear. Will you be able to live with vocês saber o que eu vou fazer make you do? O pobre Joseph não Too Muito they que you te this. em cima way. You're mine. To do você é I para fazer o que eu Ai! Sumiu, sumiu. Tá, tá de boa, sumiu. Holograma. Rapaz, é, é holograma. Tá de boa. Beleza, rapaz. O quê? É nómido? Já começa com o terremoto? Não! Rapaziada, a gente tem que descer ali rapidão, hein? Era ali os itens, perdemos, perdemos. Rapaziada, momento de tranquilidade, hein? Ó, tem um bracinho no chão que vai estar tranquilo. Ó, meu Deus, estamos dentro do elevador, ninguém pode entrar aqui. ser. Esse, esse elevador é um pouco longo, hein? Bom, vamos simplesmente carregar as munições gregas aqui no peito, ver se tá tudo ó. Riflezinho, escopretão, tio. Pegamos altas munições de escopeta, hein? Ó. Olha, ó, ó, ó, seringueta, tio, ó Manda pra alma do Sebastião. pronto tchau. Agora estamos preparados pra qualquer tipo de treta, hein Vamos ficar espertos Cinco palitinhos de fósforo daquele Ó, vamos pegar a arminha só, só pra ficar Shit, Como back é again. é volta Rapaziada, pra aquele lugar, hein Sorocaba Ó, ó, portão gigante aberto Mapinha aberto no chão Vap, mais, ó, ó, ó Vazinho do Resident Evil 4, eles emprestaram, te emprestaram emprestado, do Leon. Vale isso, Leon! Tranquilo, é. vamos pegar esse escolha nunca se sabe da treta, né? Ó, oh, mesinha, abajur, portinha onde que a gente veio, relógio do Papa 23, cadeirinha gameplay do século passado, abajur da realeza britânica, mas é, não tem nada, hein? tem tudo aqui, tem até livro do Harry Potter aqui dentro, mas nada de item, tá tranquilo, ó, tem uns locos ali já esperando, garlinha já tá aberta, se inscreve aí, tio! Ó. Sanguinho. Rapaziada, tá, tava, tava rolando uns frango frito aqui, hein? Vamos ficar esperto ah, Rapaziada, vamos, vamos parar de, de enrolar. E direto pra balada. Ó. Sebastião, enfia o pé na porta, mostra como se faz. Não! Ô, ô Sebastião, pera aí, o bico bico dessa porta. Rapaziada, tá rolando um experimento, hein? Ô, tiozinho, Doc. aí? What the hell do you think you're doing? Trying to save us. Really? Because it looks like you're making another monster to me. I don't have time for this, Detective. Neither do I. <sighs> Leslie has been here before. And made it back. He survived being linked to Ruvik. The only patient ever, as far as I know. Wonderful. O que isso tem a ver com isso? Ele é o nosso caminho tiozinho, que você tá... Ah, meu Deus Olha, vai o hein? Não, está funcionando Vamos sair da Matrix, hein? Ó Isso! Peraí, tio, peraí. é puxar o cabo, hein? Ixi. Oh meu Deus, voltamos. Tá, tá muito fácil hein? Are you alright? It should have. Why didn't it? Hackearam, tio. Tem um hacker na sala. Oh, olha o tamanho do hacker, tio. TI, Informações de Sistema, Ciências Contábeis e tudo... Oh, meu Deus! Pera Ele quer a mesma coisa que nós? Ele quer sair, tá de boa, é amigo. Oh. Oh, Rapaziada. Rapaziada, o jogo tá bem tá, tá, tá, tá pesadinho, viu? Vou, vou falar pra vocês. Tranquilo. Se vocês têm um suco de laranja aí, beleza? Suco de beterraba pra fortalecer os seus neurônios pra aguentar essa pressão. Porque <risos> o negócio tá, tá, tá meio grego. Tranquilo, tamo numa salinha aqui, ó. Eu já vou pegar um vitamina de abacaxi aqui, que você baixa tá precisando. Mais mil na conta. Tranquilo. O que? Escola Tô com escopreta, hein? Vem. Vem a mim. Ai! I know, Peraí, eu sei que você está aí. Como é que pois é o negócio? Vamos ver o que esse Loki está querendo. E aí, tiozinho? Ó, oh, meu, eu já estou dentro da linha de novo. Ó, oh, tá nessa, nessa aqui, ó. Oh, oh. O está ligado, conhece. Ó. Oh. Ruvik must realmente Breaking a STEM terminal terminal Rapaziada, o cara sabe como está hackeando, hein? Wait, STEM? ele oh, must estar if se ele com all he has left is his connection to the present the full stem in the hospital Como que é o hospital, Beacon Mental hospital? That's where he'll be. waiting for him if somebody doesn't get there first there'll be no way out for anyone Rapazes, vou encontrar esse Loki, Pelo amor de Deus. tranquilo <risos> Beleza, rapaziada, não temos grana e não temos javinha, é, é o que tem, vamos continuar, o Sebastião vai aguentar a pressão Ó, oh, sobrou, sobrou, o buraco, ó, ó, o arpão de Pegasus Não desça antes de pegar o arpãozinho de Pegasus, hein, pelo amor de Deus, tranquilo baixa a cabecita e vamos continuar né? Rapaziada, tá rolando Godzilla aqui, hein Ixi, Pô, olha aí Rapaziada, nada engraçado se a gente tiver que enfrentar isso aí, hein ah? Tranquilo, ó, três tiros, ó, tá de boa Ó, oh, três palitos de fósforo. O cara vem você taca dois palitos nele e já explode logo. Tá de boa. Vai, vai ser fácil. Ô oh, Sebastião, peraí tio, que, que atletismo é esse? Não sei o que. Era. Beleza, tem um carrinho aqui. O, o quê? Nossa, a mão dele é carnuda, tio. Mãozona. Que um pedreiro. O tiozinho é forte, tio. Pega 18 sacos na hora. Aconteceu essa... rapaziada Não vai ser nada engraçado essa treta, hein. No. Tranquilo. Primeiramente, gelzinho. Verde. O quê? O quê? Deixa eu pegar o gel verde aí tio, O largar de ser chato Rapaziada, precisa de munição, hein? só pra avisar, hein, escopreta tem 10 tirinhos não pode quebrar a parede, hein Beleza Rapaziada, o corredor está altamente limpo O que? Tinha uma muniçãozinha ali, hein Vai lá e vê Pera Ó, dois tiros de escopreta, hein, já ajudou Vamos descer o um buraquinho de Pegasus ali